Jovens Heróis, hoje, saiu o trailer de Morbius, filme previsto para chegar agora em 2020, estrelado pelo grande vencedor do Oscar e o antigo Coringa, Jared Leto. Eu não vou mentir para vocês, eu tô muito ansioso para ver esse trailer, e você pode até ver isso porque eu fiz vários vídeos do Morbius, então tô ansioso para ver. Lembrando que hoje ainda vai sair também a nossa origem do filme do Morbius, e você pode acessá-la clicando no card agora que está aparecendo na sua tela que você vai ser redirecionado. Mas agora tá na hora do react, e olha, eu sei que muitos de vocês gostam que eu faça react só para poderem ficar vendo as minhas caras e zoando depois do tanto que eu fico animado e eufórico. Mas nesse vídeo vocês não vão ver isso, beleza? Então, vamos ver o trailer. Olha, eles vão... Primeiro já começou mostrando desde a infância, isso tem nos quadrinhos. Prêmio Nobel vai mostrar que ele era um vencedor do Prêmio Nobel e acabou sendo acometido por uma grave doença. Mas aqui mostra que a doença já começou desde sempre. Rapaz, cara, o Jared Leto é muito bom ator. Olha como é que ele tá, velho. Impressionante. O wow. legal. Vai ser um experimento muito mais brutal do que a é nos quadrinhos. Ele vai usar sangue, tem uma caverna... Eita, uma revoada de morcegos. Agora, agora... Essa cena aí tá parecendo muito que é Batman Begins. Cara, que da hora. Beleza, e ele já transformado em vampiro, aí utilizando a super-força do Morbius. Homem-Aranha, longe de casa, longe de lá. Cara, esse filme vai se passar na MCU. Aí o Tonel de Morcegos, cara, muito legal. Ele deve ter a capacidade também de invocar morcegos, sei lá. Podem criar esse poder pra ele. Ele tava super magro na cena, e agora ele tá todo musculoso. Uh, cara, Jared Leto é um atorzão e olha essa cena! Explorando a super velocidade dele, como se ele se teletransportasse. Eco-localização, cara! Isso não tinha no esquadrinho, isso daí é um negócio tipo demolidor. Utilizando as garras dele, cara, muito maneiro. Tá bem fiel, super agilidade, super força, murderer. Eu tinha feito um vídeo falando disso, tinha gente que não falou, mas depois a gente fala sobre isso. Tá ali o Homem-Aranha com a placa de assassino. Until o remédio... Eita. Meu Deus do céu. Cara, tá muito maneiro o visual dele, tá igualzinho dos quadrinhos. Parece que ele saiu de uma página de quadrinhos. E o filme vai ter uma atmosfera bem de horror, pelo que deu pra ver. Meu Deus! Caraca, cara! Mano, é um abutre, velho. É o um abutre mesmo. Caraca, cara! Olha, eu já estava pensando que o filme ia se passar dentro do MCU, já que ele tinha o JJ Jameson sendo confirmado no elenco, e a gente já tinha o JJ Jameson interpretado pelo J.K. Simons lá no final do filme Homem-Aranha Longe do Lá, mas olha, eu não tava imaginando isso não, vou falar para vocês, não tava imaginando mesmo ver o Abutre cara, dentro desse filme. Ou seja, vai se passar o filme do Morbius dentro do universo do Homem-Aranha. Olha, estou muito ansioso para esse filme principalmente para o final. Acho que quando ele se transformar mesmo no vampiro, ele vai ficar igualzinho nos quadrinhos. Achei legal eles primeiro mostrarem a evolução dos poderes dele. Então primeiro ele vai desenvolver os poderes e talvez depois ele desenvolva aquela aparência assustadora do Morbius. Bem pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Mas olha, eu vou sair daqui agora e vou analisar esse trailer inteiro para vocês e disponibilizar um vídeo mostrando tudo que a gente descobriu sobre ele. Tranquilo? A gente se vê no próximo vídeo e valeu! He has got a blush.